Salve família, bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso chamado Família Gotts. Eu sou o Fernando Gotts, se você não me conhece, se você já me conhece, deixa o like. Se você não me conhece, se inscreve, vai gostar muito. Faço conteúdo variado de vlog e tô começando o gameplay. Tô aqui com o meu maravilhoso Call of Duty Mobile. Eu vou jogar uma partidinha de Battle Royale, só Deus sabe o que vai acontecer. E vamos lá, mano, Eu espero que você goste. Quer ser aí não, mano, se inscreve compartilha o vídeo com algum amigo que gosta de Call of Duty Mobile. Fala aqui, vem pro canal que o bagulho é louco, irmão Tamo junto, toda sexta-feira vai ter gameplay Terça-feira tem vlog variado, mano É muito massa, então não esquece Botãozinho vermelho, se inscreve aí E bora pra gameplay Aleluia, um mata-mata Meu Deus do céu, yes, muito obrigado Agora tentar jogar um pouco isso daqui, bicho Porque eu vou te contar Tava jogando ali um localizar, destruir, velho, só por Deus, irmão, na moral, só por já, meu amigo, vamos lá, isso já deu um jeito ali que eu falei, mano, o bagulho já tá como, ele tá começando a me mostrar outra fita, tá ligado? Meus irmãos, na moral, se vocês forem jogar, usem silêncio, mano, por favor, cara. headshot só de snap, mano, vamos mudar aqui, vamos pegar uma snapinha pra tentar matar eles também. Cara, olha essa bugada, velho. Olha essa bugada. Toma. Sai oh. desgraça. Eu vou passar lá em cima, manos. Onde que esse louco será? que esse louco vai estar? Ninguém viu. Errou! Ah, que que é isso? Que bugado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, que bugado que eu tô, velho, hoje. Não é possível, velho. Toma, filha da puta. Be careful, enemy molotov. Enemy inside. Eu vou pegar a minha mão. Pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Olha isso, tem cara aqui ainda, que porra é essa, mano? Ô oh, mano, cu, pô, vocês são cegos? Tá igual parecendo. Tomou Meu Deus, quanto bug. Como porra? Objective almost complete. Keep it up. Be advised. Hostile care package inbound. Ah, no Hostile hunter killer Olha isso, travou no meio do mapa. Isso só acontece comigo, não é possível, cara. Tomando um cu, porra. Nossa Que lindo, velho Que lindo isso Meu Deus Toma Vai matar o pai? Chupa Essa puxadinha Nossa, mano Na moral, que isso Nem sei quantas que eu fiz mano. Nossa, mano, sério, bugado Bugado, não, na moral, velho Vocês estão vendo isso Bugado do jeito que eu tô, mano Na moral eu não joguei mal, velho. Eu não joguei mal. Joguei bem. Ainda, mano, os caras me encararam de sniper. Eu falei, mano, eu vou de sniper, filho. Vou de sniper. Tamo junto. Mais um mata-mata. Vamos ver se eu consigo mais um mata-mata. Tô muito ainda bugado ainda, mas vou tentar mais um mata-mata aqui. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se vai sair mata-mata, né, mano? Vamos lá, mano. Vou jogar um domination. Vamos ver se vai ser melhor agora. Se eu vou conseguir jogar um domination, tá ligado? Vamos lá, vamos selecionar essa daqui, Domination Vamos ver o que, que vai dar, o que, que vai conseguir fazer Se vai ser possível salvar o time Já comecei não carregando o jogo, tá ligado? O jogo já não está carregando muito bem Opa, jogando de escopeta Defende essa parada aqui, mano losing bravo losing b losing alpha losing a You're capturing c vamos lá manos tração abaixou aqui o bagulho depois de uma hora ainda não usei o meu minha vantagem também acho que não morri pra isso caralho Hã? Puta, o arco ele atirou em mim na hora. Vou colocar lá na B um helicóptero. B. Pronto, gerou. Pronto, já zerou. GG. Colocar um helicópterozinho lá na B. Vou deixar. Helicópterozinho fazendo a. Na rapa com Hunter Killer drone deployed. O cofano tá salvando. Objetivo completo. Keep it up. We're capturing Alpha. All positions locked down. Hold your positions. We captured A. Morri, mas tá valendo Caraca, mano Que jogada Que partida Até que enfim Consegui jogar O pai monstro Mirou, bateu e é gol, irmão É assim que funciona Nossa, mano que... Tô muito mais animado agora Conseguimos, conseguimos mais ou menos, foi razoável. Oi, neném. A dança do frango, subimos aqui 41 pontos de ranking. Vamos para o próximo. E aqui, próximo, próximo. 21 baixas. Né? É isso aí. O pai fez 21 baixas, meu querido. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu tô muito. Tem que dar uma descansada, ah, tá ligado? O Enzo já apareceu. O Enzo, o oh, Enzo, você gosta de jogar Call of Duty, não gosta? E qual que você gosta de jogar no Call of Duty? mata mata-mata. Mata-mata. Hum. Bom, mano, estou chegando. Tamo junto. Valeu, deixa o like e compartilha. É nóis, Pai, dominação. Consegui, consegui, tá dominado. Consegui.